Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, eu tô aqui para conversar um pouco com vocês De maneiras para vocês gastarem as suas gemas. Bom, vocês estão vendo aí pelo replay, eu gravei. O que, que eu fiz? Eu fui lá no portal dos créditos, comprei 14 mil gemas, por quê? Porque no portal dos créditos é mais barato e me entrega praticamente instantaneamente. Me entrega praticamente na hora, já que eu sou um cliente que compra com frequência lá. Então o que eu fiz? Eu comprei 14 mil gemas e comprei 14 mil gemas em ouro. Deu um total de mais de 300 mil de ouro. E aí o que eu fiz? Bom, eu fui lá... Agora, fui na loja, comprei o Spark, já tinha um Spark, então eu comprei mais um por 40 mil, e quando você tem duas cartas lendárias, você pode colocar elas para nível 2. Então, o Spark, que é um, uma carta que eu gosto de usar no meu deck, eu é, preferi colocar ela no nível 2 do que, por exemplo, outras cartas. Então, a primeira prioridade que eu fiz com esse ouro que eu comprei, na verdade, com essas gemas que eu comprei e esse, esse ouro derivado dessas gemas, foi colocar o Spark para nível 2, como vocês vão ver. Mas por que, que eu estou falando de comprar ouro aqui? Vocês vão ver que eu estou atualizando as minhas cartas. Eu tenho muitas cartas para serem atualizadas aí. Eu estou perto de chegar no nível 11. E todo esse ouro que eu comprei talvez não seja o suficiente para atualizar todas as cartas que eu tem aí, velho. Então, para você ter uma noção de quão caro vai ficar no jogo no final. Então, eu quero dar uma dica para você que tá chegando aí no nível 9, que está perto de chegar no nível 10. A melhor alternativa para você conseguir as lendárias que você quer, colocar suas lendárias no nível 2, pelo menos eu acho que seria comprando ouro. Pra você que tá antes desse patamar que eu falei, eu acho que é interessante, se você quiser investir em gemas, se você tem vontade de comprar gemas, aí sim eu acho que é interessante você comprar o baú super mágico ou o baú gigante. Não compre o baú mágico, ele, eu, eu acho que ele não vale a pena, é, é, compensa você comprar vários baús gigantes, porque os baús gigantes vão te dar cartas comuns e raras, num nível muito alto. E a maioria dos decks são baseadas, tem a a maioria das suas cartas, cartas raras e cartas comuns, então comprar o baú gigante vai te dar um nível muito alto, vai te dar um ouro legal para você poder investir e vai te dar carta comum e rara para caramba para você ter no nível alto. O baú super mágico é para aquela galera que não tem lendária e quer ter lendária, agora depois da atualização, as probabilidades de você conseguir uma lendária ficaram ainda maiores, então tá valendo muito a pena, se você quer ter suas lendárias, comprar o baú super mágico, investir no baú super mágico, o grande problema é que se você comprar apenas um ou dois baús super mágicos, é que você vai ficar limitado a algumas cartas. E isso é um grande problema, porque às vezes você consegue uma lendária, mas não é a lendária que você quer. Você consegue lá 300 cartas comuns, mas não são as cartas comuns que você quer. Entendeu? esse é um, uma grande questão do, do, de comprar baús. Então, se você já tem um deck em mente, se você já sabe o que você quer para você chegar aí na arena lendária, fala não, eu vou fazer um deck com corredores, eu vou fazer um deck tal, tal, tal. Talvez, para você, seja mais interessante comprar ouro e quando essas cartas raras, comuns, épicas ou mesmo lendárias aparecerem na sua loja, você investe suas gemas nelas, né? No caso, o seu ouro que você converteu, as suas gemas que você converteu para ouro. Então, essa é, é, é, é mais ou menos como funciona o jogo. Talvez, quando você inicia, você pensa que é, é, é bom comprar os baús, porque os baús são muito bons, não compensa comprar ouro. Mas, mas você vai ver que a sua demanda de ouro é muito grande. Hoje em dia, no jogo, está mais fácil de você conseguir ouro do que era antigamente. Mas, ainda assim, é muito difícil você conseguir ouro. Vocês vão ver aí pelo final do replay que eu ainda deixei 77 mil de ouro. Por quê? Porque eu sei que vai vir cartas lendárias novas, eu vou querer essas cartas lendárias e eu não sei se eu vou investir em baú super mágico a partir de hoje. Por quê? Porque eu acho que, pra mim, eu já cheguei num patamar de quase nível 11, já tenho praticamente todas as cartas nível 11, então, pra mim, é interessante comprar as cartas que eu ainda não tenho. Porque todas as outras cartas eu consigo, por exemplo, pedindo nos clãs. Como eu tô na liga lendária, eu posso receber até 30 cartas quando eu peço. Então eu consigo upar as minhas cartas comuns, as minhas cartas raras com muita velocidade. E isso é uma vantagem muito grande pra mim. Vocês vão ver no final aí que eu tô fazendo uma batalha com esse meu deck de Spark pra estrear o novo nível das minhas cartas. Eu atualizei meu Spark pra nível 2, meu Gigante Real pra nível 11 e o meu Espírito de Fogo pra nível 11 também. E vocês vão ver aí como é absurdamente forte esse deck quando você sabe usar. Com os combos corretos, usando ali o combo de Espírito de Fogo com, com um choque vocês viram que foi um resultado muito legal matou todos os, os bárbaros do cara e eu fiz uma troca interessante porque eu gasto 4 de elixir para matar uma carta que o cara gastou 5 então eu saio na vantagem de 1 e a, as batalhas são determinadas pelas vantagens de elixir no final no final das contas quem tem maior vantagem acaba ganhando na maioria das vezes as batalhas né a não ser que caia a internet alguma coisa assim mas eu fiz esse vídeo para conversar com vocês sobre esses métodos de gastar gema lógico você vai gastar gemas como você quiser eu tô aqui fazendo meu papel de instruir vocês mais ou menos como fazer porque se você acaba de comprar aí 14 mil gemas fala, cara o que eu vou gastar vou comprar tudo em baú super mágico não é uma opção ruim mas se você for nível baixo talvez compensa você comprar aí 100 mil de ouro e gastar o restante das suas gemas em baús gigantes porque você vai ter ouro para comprar as lendárias que você quer para comprar duas lendárias, você pode comprar uma e esperar para comprar ela de novo por 40 mil. Eu não recomendo você comprar ela por 80 mil, porque quando você comprar a primeira por 40 mil, a segunda que você vai comprar é 80 então eu não recomendo. Eu recomendo que você tenha paciência e espere a próxima vez que a lendária aparecer para você comprar ela por 40 mil de novo e ter ela no nível 2. Mas é, você vai poder comprar duas lendárias diferentes de 40 mil. Apareceu uma lendária? Pode comprar. Lógico que você já vai ter que estar na liga lendária. É para você poder comprar lendárias, elas não aparecem na sua loja se você não for um lendário né, antes. Então, a maneira mais fácil de você se tornar um, um lendário, como que é? É você investindo em baús gigantes, não em baús super mágicos. Por quê? Porque o baú gigante vai te dar bastante ouro para você comprar, é, atualizar suas cartas, ele vai te dar bastante carta, então se você, você vai upar suas cartas comuns e raras. Um nível bem alto. E o que, que acontece? Você vai passar de nível. Então você chegando aí no nível 9. Querendo ou não. Você vai ter vantagens sobre os, seus op os oponentes. Sua torre vai ficar mais forte. Suas cartas vão ficar mais fortes. Vão estar aí no nível 8 no nível 9. Nas cartas comuns. Então é uma alternativa. Se você está no nível baixo. Então quer e, e quer investir em gemas. Eu particularmente recomendo. Que você compre baús gigantes. Agora se você já está no nível alto. Eu recomendo que você gaste com ouro. Ou mesmo se você tem muita vontade de ter lendária, aí sim você compra baús super mágicos que a partir de agora, né, com 7 com lendárias disponíveis, a probabilidade de você conseguir uma lendária tá muito grande no baú super mágico, então é isso pessoal espero que eu tenha ajudado alguns de vocês, se você tem gema, quer gastar e não sabe como é, essa pode ser uma alternativa interessante muito obrigado a você que assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e confere se você já era inscrito, se você ainda é inscrito porque o Youtube andou tirando muitas inscrições. Ultimamente, E você talvez tenha perdido a sua inscrição Além disso, se você quiser receber as notificações no seu celular dos vídeos aqui do canal Não se esqueça de marcar a opção de receber notificações aí na página inicial aqui do canal Muito obrigado mais uma vez, falo um grande abraço do Gordinho, galera E até a próxima! É... Swear it's been 700 degrees in here Since you came in